Olá, eu sou a Joyce e eu vim contar para vocês a minha experiência com o curso de ativação do Roland. Eu tive uma experiência muito legal em relação um bloqueio que eu tinha uh, em relação a aprender inglês. Eu tinha um bloqueio desde da, do tempo de escola e eu não gostava. Eu realmente tinha assim um, um, um negócio muito estranho com aquilo. Eu não gostava, eu não queria mesmo sabendo da importância de, de, de saber uma língua estrangeira, tanto o inglês, né? E, mas era muito difícil para mim. E quando eu, qualquer coisa que eu li, assim, tipo, eu passava batido, não, não, não, era bem complicado. E agora eu tô no momento que eu quero aprender, que eu preciso aprender. E quando eu fiz o curso do, de ativação com o Roland, pensei, nossa, eu vou aproveitar a oportunidade e né, ver se eu consigo resolver esse bloqueio meu, sabia que era um bloqueio que eu tinha e aí eu aproveitei fiz o curso e consegui numa dinâmica do curso fazer ali um, um, um processo e consegui e foi é muito engraçado assim a a diferença tipo antes o depois com o inglês foi gigantesca assim e hoje a minha relação é muito mais aberta a minha leitura é muito mais fácil e a minha percepção em, em, em aprender e pegar as coisas é muito mais fácil, assim. E foi bem legal, assim, em relação a isso. E é, esse é um exemplo que eu quis compartilhar com vocês. Assim como eu tinha o meu bloqueio para o inglês, eu sei que tem pessoas que têm vários outros bloqueios e traumas de várias coisas que têm e às vezes as pessoas levam isso para a vida toda, ah, eu sou assim e pronto, e não resolve, e acho que não tem solução, e leva aquilo sendo que podia resolver, que podia curar isso, e aí, por isso que eu quis dizer, essa questão do desenvolvimento pessoal, as pessoas uh, se preocupam muito com o desenvolvimento profissional, estudar, fazer curso, é importante, claro que é, mas as pessoas se esquecem do desenvolvimento pessoal. E isso é muito importante. E a partir do momento que você começa a trabalhar o desenvolvimento pessoal, o teu desenvolvimento profissional também muda. A tua relação, tanto social como privada, de casa, aqui, com os filhos, com o marido, no trabalho, muda tudo. E essa importância que as pessoas ou não dão ou não conhecem, enfim... E é isso que eu queria dizer para vocês, para investirem em vocês, no desenvolvimento pessoal de vocês, eu acho muito válido. E com certeza, quem faz o curso não se arrepende em nenhum milímetro, porque realmente é fantástico. Qualquer pessoa que fez o curso vai ter a mesma percepção. O curso foi de dois dias, a gente, eu fiz o curso no sábado, no domingo eu voltei para o curso, tipo eu eu sou outra pessoa a minha, a, a, a, a minha meu pensamento era diferente eu, eu, eu mudei assim de um dia para o outro assim eu pensava nossa eu já não penso mais como eu pensava e isso foi muito legal porque você vê essa diferença rapidamente e nitidamente você começa a se perceber você começa assim se empoderar eu acho que é seria a palavra assim que foi como eu me senti me senti mais empoderada assim para para seguir as outras etapas e as outras coisas. Enfim, eu espero que eu tenha ajudado vocês, ter encorajado vocês a fazerem, né? E é isso. Então tá. Beijo.